isso mesmo, como você pode aumentar a sua renda, como você pode melhorar os seus rendimentos para que você possa conquistar o objetivo da casa própria. Fica comigo nesse vídeo, tem conteúdo muito legal aqui para você. Acredite gente, a maioria das pessoas que pretendem comprar imóvel e que estão comprando imóvel querem comprar algo que a sua renda não comporta. Uma parte das pessoas que não conseguem financiar não é nem por ter o nome sujo, não ter documentação, ter algum outro tipo de problema. É justamente porque a renda não dá para entrar no financiamento. 30% da sua renda pode ser comprometida com o financiamento. E aí que vem aquele, aquele desespero, aquela frustração da maioria das pessoas e elas ficam às vezes até com vergonha de querer algo bom mas não conseguir ter o dinheiro para aquilo isso não é feio não, não é vergonhoso não isso na verdade mostra que realmente nós temos um, um desejo e um sonho bom e nós queremos alcançar aquele sonho só que às vezes não podemos e é justamente este vídeo que ao invés de eu ficar falando sobre taxa sobre banco sobre imóvel como comprar eu quero dar algumas ideias para vocês, para que vocês possam anotar e colocar em prática alguma delas, né? Para que possam conseguir uma renda melhor, possam conseguir ter um bom rendimento, para que não se frustrem na hora de comprar e de buscar um financiamento. É claro que todos nós buscamos o melhor para nossa família e queremos o melhor para nós mesmos, mas ficar na nossa zona de conforto apenas desejando algo também não vai adiantar nada, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo que se a gente quer algo diferente, se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa ter atitudes diferentes, né? E atitudes diferentes pode ser agora, você pegando papel, pegando uma caneta e anotando algumas das ideias que eu vou ter aqui e ver qual delas realmente é importante e você consegue praticar para que você possa ter uma renda melhor muito tenho certeza absoluta que achar uma lâmpada mágica para fazer três desejos e pedir aí para o gênio aquilo que a gente quer seria o desejo de todos nós, né? Mas não a gente precisa pôr a mão na massa e também eu costumo dizer que os nossos sonhos eles são limitados conforme a nossa mente isso mesmo o que você sonha o que você busca você pode conseguir eu posso conseguir e muitas pessoas às vezes trabalham todos os dias no emprego de ruim detestam o seu chefe ficam lá 5 10 15 30 anos se aposentam e não conseguem realizar os seus sonhos e por quê porque não conseguem ter uma renda melhor, não é renda apenas para comprar o um imóvel, é renda para trocar de carro, é renda para comprar algo melhor para você, é renda para você fazer uma viagem, é renda para você poder ter uma vida importante, uma vida mais prazerosa, a vida ela é muito legal, ela não é somente aquilo que nós vivemos e vemos não, você pode expandi-la, só depende unicamente de você, então vamos lá para a primeira dica de hoje, é uma dica que você se colocar em prática ela pode te ajudar muito eu vou dar cinco dicas e a quinta dica para mim é a melhor de todas mas vamos lá na sequência aqui para falar qual é a dica de hoje a número um é dar aula particular às vezes as pessoas acham que dar aula particular você precisa saber um idioma precisa saber falar inglês francês espanhol para você dar não você é bom em matemática você gosta por exemplo de português você é muito é, bom em geografia? Você já pensou em ajudar outras pessoas no teu prédio, no teu bairro que saibam, é, que precisam de, dessas informações? No mundo que nós vivemos, nem, nem é tão necessário assim ser no teu bairro ser no teu condomínio. Você pode fazer isso pro resto do país. Já pensou quantas pessoas no Brasil precisam dos seus conhecimentos, da sua ajuda de uma aula particular? Cobrando um pouquinho, você pode fazer uma turma numa, num sistema via computador e ajudar muitas outras pessoas e aumentar aí a sua renda. Então, ter aí uma, a informação, ter um conhecimento, você pode ajudar outras pessoas em dando uma aula particular. Qual que é a segunda dica? Vou falar por mim mesmo, tá? Eu tenho um cachorro, é o Baruch, é um Bulldog francês. Você já pensou em oferecer os seus serviços para cuidar de animais? Isso mesmo, recentemente eu fui fazer uma viagem agora para o Rio de Janeiro e precisei que a minha sogra viesse aqui para casa para ficar com o meu cachorro, que eu não encontrei ninguém que pudesse ficar com o meu cachorro para eu poder fazer a visita ao meu pai lá no Rio de Janeiro você já pensou que você pode estar tá perdendo dinheiro e deixando de realizar algum sonho por não oferecer os seus serviços como cuidador de animais e a terceira dica de hoje anota aí você já pensou em cuidar de um automóvel cuidar de uma motocicleta falando de novo por mim hein porque aqui no prédio Deixa eu te dizer o que é cuidar Eu não posso lavar a minha moto aqui no condomínio Eu tomei um pito esses dias da minha síndica Porque eu estava colocando uma faixa no meu escapamento pensou que você poderia oferecer os seus serviços em lavar uma motocicleta na sua residência? Poderia levar lá minha motocicleta e você lavar lá com todo cuidado e você ganhar uma renda extra? Eu pagaria para alguém que quisesse lavar minha motocicleta ali enquanto eu tomasse um refrigerante, um suco alguma coisa. Aliás, além de lavar, você poderia montar um negocinho ali para vender ali uma água gelada, uma água de coco e também fazer uma renda extra. Você já pensou nisso? Ah, tá vendo aí como tem um monte de ideia que você poderia utilizar para aumentar aí a sua renda não é só chegar lá na frente do chefe e pedir um aumento que eu acredito que essa é uma das piores opções hoje em dia na é verdade qual é a quarta dica que eu quero dar para você bom eu também estive tomando um café lanchando à noite mesmo é, com a minha noiva aqui em casa e ela fez um pão que é a receita da minha mãe esse pão é sensacional e nós colocamos, fizemos uma, uma carne moída ali, fizemos um hambúrguer, alguma coisa, nós não ela fez, né? E fez um sanduíche muito gostoso e eu perguntei, quanto que nós gastamos para fazer esse sanduíche? Ela disse, cara, com pão tal, receita tal, acho que não chegou ali, acho que 7, oito reais, não, não chega a esse valor, já pensou se a gente colocasse para vender esse sanduíche por quinze reais o dobro ali do valor, por exemplo, dezesseis reais né, para oferecer para outras pessoas, você sabia que você pode, se você tiver uma receita da tua, da tua família, colocar o alimento para vender por maior, pela maior rede de venda de alimentos aí pela internet, pelo aplicativo, e você ganhar uma renda extra? Cara, às vezes muitas pessoas têm muitas outras ideias e estão aí com elas dentro de casa sem empreender sem fazer acontecer e deixando muito dinheiro na mesa, como eu costumo dizer. E qual é a quinta dica? Antes de falar qual é a quinta dica de hoje, eu quero pedir para você me ajudar aqui na comunidade a clicar aqui embaixo no like por você estar tá gostando desse vídeo, se você estiver gostando deste conteúdo, claro, né? Se você não estiver gostando, clique em dislike e comente aqui embaixo para mim o porquê que você não gostou e quais são as coisas que eu preciso melhorar. Mas também clicar aqui embaixo em se inscrever no canal e acionar o sininho me ajuda muito para que eu possa ter motivação para criar conteúdos como esse e quando você clica no sininho você recebe notificação do YouTube quando eu postar vídeos novos e assiste aí em primeira mão e fica atualizado com as informações para compra do seu imóvel como você vai comprar o seu imóvel Então vamos lá para a dica 5, a dica de hoje que eu acho a mais importante. Bom, eu falei aí que você poderia dar aula particular e falei que você poderia é, fazer o é, é, um alimento, você poderia cuidar de automóvel, cuidar de, de, de animal, mas você sabia que existem muitas pessoas que criaram conteúdos, por exemplo, geraram vídeos de curso de como você pode fazer alguma coisa? Como é que eu vou te dar o um exemplo? Vamos supor que você queira, por exemplo, aprender a limpar piscina para oferecer esse serviço durante o um ano inteiro para as pessoas no teu, no, teu, no, teu, no teu bairro que tem piscina. Ou que você, por exemplo, precisa aprender a editar vídeos, como gravar vídeos e editar vídeos. sabia que existem pessoas que criaram cursos específicos para ensinar pessoas a fazer outras coisas? Então é aí que entra a quinta dica. Você não precisa vender esses cursos para outras pessoas o que você precisa é atrair pessoas com mesma finalidade com foco em determinado assunto para que você possa indicar estes cursos para essas pessoas e aí como é que você ganha dinheiro essas pessoas geralmente que criaram os conteúdos elas pagam em torno de 30, 40, 50, até 60% do valor do curso para você. E não pense você que são cursos caríssimos. Não, tem cursos de 100 reais, tem cursos de 60 reais, tem cursos de 300, de 500, de 1.000, de vários valores. E cada curso desse você recebe uma porcentagem, uma percentagem. Do, do do valor e vai direto para sua conta você pode estar recebendo centenas e dezenas de reais e deixando passar apenas por indicar pessoas se você quer saber como você pode criar conteúdos específicos como você pode melhorar a sua renda outros outras ideias se você quer aprender a se você já tem um negócio e você queria utilizar o teu negócio para colocar ele dentro do marketing digital e precisa de alguma ideia eu vou deixar o link aqui embaixo para você me escrever para você me mandar um e-mail falando comigo qual é o teu negócio e qual a ideia que eu teria utilizando o seu negócio no marketing digital às vezes eu tenho um monte de ideia e quem sabe uma delas pode ser uma delas pode servir para você na verdade se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje eu vou pedir para você clicar aqui em gostei então e não esquece não de clicar e se inscrever aqui no canal para me ajudar a crescer na comunidade e se você tem uma outra ideia e se você achou que alguma dela não é interessante para você escreve aqui embaixo para mim coloca aqui qual que você está utilizando e qual você está fazendo uma renda extra para alcançar os seus objetivos. Vou ficar muito feliz em ler o teu conteúdo e tenho certeza que outras pessoas também vão estar lendo e vai estar ajudando elas também. Bora ajudar os outros? Bora ajudar as pessoas a ter uma renda melhor? Bora ajudar as pessoas a conquistar os seus objetivos e os seus sonhos? Então vem comigo e eu vou ficando por aqui, vou me despedindo, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.